Olá, está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Você vai ver, nesta edição, a decisão da primeira turma do TRT condenando uma unidade da JBS no Estado por não disponibilizar local para amamentação. E vai ver também, contribuição sindical deixa de ser obrigatória e sindicatos precisam criar alternativas. Temos que reduzir nossas despesas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que prestar mais serviço. No quadro à Direito, a juíza Graziele Lima responde à dúvida de uma trabalhadora sobre o cálculo do 13º salário em caso de falta. Em estúdio, uma entrevista sobre os conflitos no campo com o professor e pesquisador da UFMT, Vitali Joanone Neto. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista.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 É, a, a, a nossa Comissão de Direito Sindical, da Mato Grosso, entende, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho também entendem que a autorização prévia e expressa, feita através de Assembleia Geral da categoria, pelo sindicato,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 e o projeto Primeiro Passo ajuda jovens a conquistar o primeiro emprego na cidade de Colíder. Esta e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. A Sétima Vara do Trabalho de Cuiabá extinguiu uma ação civil pública que pediu o recolhimento da contribuição sindical dos empregados de um hotel da capital matogrossense. O pedido foi feito pelo sindicato que representa os empregados do setor hoteleiro. As guias seriam emitidas referente a março de 2018, independentemente da autorização prévia e expressa dos funcionários, conforme prevê a reforma trabalhista. Contudo, a juíza Rosana Caldas extinguiu o processo sem analisar o mérito porque entendeu que a ação não se baseou em nenhum direito coletivo, individual homogêneo difuso, da classe de trabalhadores que representa ou mesmo por interesse dos seus filiados. A magistrada destacou ainda que o objetivo do sindicato foi descontar a contribuição dos trabalhadores trabalhadores de uma só empresa e não de todos da categoria, o que implica também em grave violação aos princípios e garantias constitucionais. A Vara do Trabalho de colíder em parceria com outras instituições, lançou na semana passada o projeto Primeiro Passo no município. O objetivo é combater o trabalho infantil por meio do estímulo à aprendizagem. O projeto do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso foi lançado no ano passado em Cuiabá e Nova Mutum. O diferencial em Colíder é que a etapa teórica dos cursos de qualificação serão garantidos pelos recursos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, julgadas na vara do trabalho da cidade. No próximo bloco, vamos conversar com o professor e pesquisador da UFMT, Vitali Joanone Neto. Ele fala sobre as dificuldades do pequeno produtor e os conflitos no campo. Nós voltamos já.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 Basicamente, é, é, o que se encontra é o, é, o, é o chamado peão, é o trabalhador braçal, de pouca qualificação é, a, a, profissional, que, que acaba sendo levado para abertura de construção de cerca, pasto, enfim rosto de, de, de, de pasto e assim por diante. Então, esse ainda é o uso predominante. O caso de confresa era a cana, né, o, o corte de cana, que é, enfim, acabava abrindo uma frente de exploração desse trabalhador.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 por falta de oportunidade em outros setores. Então, quando, você, quando, nós, quando eu tive a possibilidade de, de estar num projeto que abriu essa, eh, essas, essas possibilidades de novas demandas, né, eh, essas pessoas foram trabalhar com eh, conserto de moto, eh, construção civil, mas num, num, numa escala mais especializada, por exemplo, né, eh, enfim, foram trabalhar com, em outras áreas.